Viva amigas, vamos fazer o remato invisível no ponto alto imediato. Reparem que é um ponto alto, não tem as três correntinhas. Vamos ver, tiramos aqui a linha da laçada. E vamos puxar não por esta primeira, mas pela segunda. Vamos fazer aqui um circuito perfeito. Agora aqui vamos passar por detrás desta e por detrás desta. Puxamos aqui. E agora é que vamos passar para este lado. Depois rematamos, passamos pelo ponto e vamos rematar aqui. Mas reparem como fica bom aqui. Puxa bem os pontos e fica invisível. Muito interessante e muito bonito. Claro que estes pontos ficam maiores e este fica mais pequenino, mas é igual. E está feito. top